Oi pessoal, sou eu César Severo do canal Homem Estiloso E hoje é o primeiro vídeo do especial de mil inscritos Eu não tinha feito esse vídeo e hoje eu decidi fazer Hoje vai ser um tutorial simples, mas que eu particularmente amo Hoje o é um tutorial sobre perfume E você deve estar perguntando todos esses perfumes, né? Todos esses perfumes fui eu que fiz Eu já faço perfume... Há 5 anos já cheguei até até loja de perfume de essência, então eu sou uma pessoa que entende bem do assunto, entendeu pessoal? Mas o vídeo de hoje é especial. O vídeo de hoje é especial de mil inscritos, então essa semana inteira vai ser o vídeo especial de mil inscritos. Esses são os meus xodozinhos, alguns, todos eles fui eu que fiz che antes. Eu comprava perfume, cheguei até ter, ter 32 perfumes por uso próprio. Até que eu aprendi a fazer. Depois que eu aprendi a fazer. Nunca mais precisei comprar particularmente Porque fazer, ainda, além de sair mais em conta Você controla quanto tempo ele vai ficar no seu corpo você... Então você consegue fazer um produto de qualidade e barato Diferente do pessoal que vende um produto sem qualidade e caro, entendeu pessoal? Então no vídeo de hoje vou mostrar como é que passa o perfume e quem sabe futuramente, né? Se tiver muito like, se tiver muito, muito like e muito comentário aí, eu acabei fazendo um tutorial de como fazer perfume. Olha, e olha que já merece um like por isso, hein? Então pessoal, eu vou mostrar nesses dois aqui, ó, nesses dois perfumes. E antes disso eu vou mostrar uma, dois tipos de perfume. Existe, além das fragrâncias, intenso, negócio, floral, que é as fragrâncias, existe também o tipo de perfume. O tipo de perfume existe dois, normalmente é o nacional e o importado. O nacional, ele usa álcool e normalmente a essência dele não contém muito muito, não contém óleo, tem um óleo que tem, que normalmente tem nos importado esse óleo é o que faz o perfume durar muito então quando o perfume tem esse óleo, é igual quando você vai tentar tirar óleo da mão não sai mesmo com água, o perfume é a mesma coisa é o óleo, você passa o óleo e ele fica tipo o dia inteiro inalando o perfume, entendeu? o nacional não tem, o importado tem por isso que o nacional normalmente dura menos só que eu vou fazer ele durar bem mais do que você normalmente dura. Ó, o perfume é bem simples. Você vai fazer assim, ó. Existem os pontos certos. O ponto certo que você passa é aqui, atrás da orelha. No pulso, nos dois pulsos. E aí tem outro lugar, mas esses são o ideal. E se você quiser, eu também passo aqui, ó. Mas aí é a escolha minha. O ideal mesmo é aqui, aqui, aqui e aqui. Sempre nesses quatro pontos. E para as mulheres, às vezes, elas também passam debaixo do peito. Tá bom? Primeiro, esses são os lugares certos de se passar. Certo? Agora, como passar? Você vai fazer bem simples. Você vai passar assim, ó. Certo? Passou, você não vai fazer assim, igual a maioria faz... Igual a maioria faz, assim, ou assim, assim. Não deve fazer assim. Passou, acabou. Por que você vai fazer assim? Quando você faz assim, você vai estar, tá, digamos assim, é, destruindo a mistura do perfume. Vai estar... Tá, todo o, processo, o perfume vai perder um pouquinho mais porque você espalhou o perfume. Então, toda a química do perfume vai sumir aí. Então, ele deve passar assim, acabou. Passar assim, vou até passar aqui, ó. Passar assim, acabou. Você sempre deve passar assim. Não deve fazer assim, não deve fazer assim, não deve passar na mão e passar. Passa assim, ó, acabou, ó. Se você prestar atenção, o seu perfume, especialmente se for importado, vai até aparecer um óleo aqui, ó. Se você fizer assim, vai queimar esse óleo, ó. E automaticamente o perfume não vai ter duração, tanta duração quanto ele deveria ter. Então o ideal é você não fazer assim. Esse é o jeito certo. Tem esse outro perfume também, ó. Esse outro perfume você vai fazer a mesma coisinha. Vai fazer assim, ó. Passar um pouquinho na mão. E passar um pouquinho aqui, ó. Acabou. Não precisa passar mais nada. Assim ele vai ter uma durabilidade maior. Porque você não espalhou, não destruiu a química do perfume. Então esse é o jeito certo de passar. Então pessoal, agora é o momento bônus. Eu falei que o vídeo de hoje ia ser muito especial até pelo final. né? O final eu vou estar tá sorteando esse perfume masculino ou esse feminino. Depende de qual que a pessoa escolher. Ah, essa promoção é bem simples, você não precisa fazer muita coisa Tudo que você tem que fazer é comentar nos dois vídeos que vai estar tá passando Vai ter um hoje, especial de 1K, e um vídeo quarta-feira, também muito especial Nesses dois vídeos você vai comentar Comentar qualquer coisa, não precisa ser, é um comentário por pessoa Se for dúvida, vai se for várias dúvidas, vai ser considerado um comentário então se a pessoa comentar várias vezes Vai considerar um comentário para mim também não me confundir No sorteio também né Porque eu também não sei muito fazer sorteio por aqui Então ó O ganhador vai ganhar Um desses dois perfumes Ele vai escolher Fique em paz que é totalmente de graça Vai chegar na sua casa eu Vai se entregue na sua casa Na porta da sua casa, entendeu pessoal? E é simples Só comentar e já está participando, tá bom pessoal? Comentem nos dois No de hoje e no de quarta, tá bom pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Dúvidas, algumas coisas pode comentar Tudo que vocês quiserem saber É uma coisa que eu não sei porque ainda não gravei Porque é uma coisa que eu entendo muito, né? Mas hoje eu resolvi gravar É uma coisa que eu amo de paixão é... Ative as notificações e não esquece Dá aquela forçada no canal, porque eu tenho certeza que você vai achar muita dica pra você. E muito obrigado, novamente, por esses mil inscritos que tá crescendo, né? Muito obrigado mesmo, de coração. Isso fez eu voltar a gravar o canal, fez eu voltar pro canal. Então, tipo, é um agradecimento. E espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijos e abraço a todos. E tchau, tchau.